Pessoal, vamos falar sobre o Peter Schiff que se deu mal com a regulamentação lá em Porto Rico, hein? Ih, rapaz, isso é uma confusão. Vamos aproveitar e vamos falar também sobre regulamentação do Bitcoin aqui no Brasil, que vai ser um problema isso. E vou falar para vocês também como usar uma é, exchange descentralizada que não precisa de nada para você operar. Essa notícia foi sugerida por Babu, Rei dos Piratas e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eh, o Peter Schiff, vocês sabem, é um grande investidor americano, e é um forte crítico do Bitcoin, aquele pessoal que diz que Bitcoin não tem valor nenhum, justamente porque o Estado não regula ele, que o Estado tinha que regular tudo, se tivesse tudo regulado pelo Estado não tinha problema, mas como o Estado não está regulando, aí não vale nada e coisa e tal. Pois é, olha que coisa do destino, né? Que curiosidade que aconteceu com ele. Ele tem um banco um banco pequeno lá na, em Porto Rico, Porto Rico é um estado americano, e uh, o, o banco dele foi fechado porque não tinha requisitos de capital suficiente para solvência e coisa e tal, e aí o Peter Schiff falou que apesar de nenhuma evidência de crime, uh, o governo, os reguladores de Porto Rico fecharam o meu banco de qualquer forma ao invés de permitir que eu vendesse ele para um, um comprador que já estava tudo certo à venda, um comprador que botaria dinheiro para chegar lá no nível dos reguladores lá e coisa e tal. Ou seja, olha só, Peter Schiff, esse negócio de regulação é um saco, né? Para você ver como é que funciona isso, o governo quando quer te sacanear, ele te sacaneia de qualquer forma. E acredite, você é rico, você é menos sacaneado por regulamentações do que nós, pobres mortais. O governo com a gente não dá nem luxo de dar alternativa ou conversar, não. Ele já vai lá metendo o pé na porta e roubando o seu dinheiro, tirando tudo que você tem, né? Então é lógico, como você pode imaginar aqui no Twitter o pessoal respondeu a ele, né, coisa e tal. Olha só, Bitcoin fix this, Bitcoin conserta isso, né? O pessoal aqui também da da Binance falando aqui. Quem sabe né, um, um, um ativo é, não soberano que não tenha limite, coisa e tal, pode resolver esse tipo de coisa. né? <risos> Ou seja, todo mundo sacaneando o Peter Schiff, justamente porque ele falou que o Bitcoin era ruim por não ser regulado e agora ele está sofrendo na mão dos reguladores. Né? E é isso que acontece sempre, meu amigo. A regulação não serve para nada, não ajuda ninguém, a coisa alguma. Toda vez que ela é usada, ela é usada para é, é, diminuir... Pra, pra, é, sacanear os pequenos e ajudar os grandes. Os grandes, é, é, toda regulação tem custo. E como é, os bancos maiores eles têm capacidade de digerir esse custo muito mais fácil, acabam tirando do mercado os bancos menores. E com isso você acaba tendo um oligopólio. Quando você tem um oligopólio, eles podem usar é, fazer cartel e, e botar preços mais altos. Todo oligopólio, todo monopólio é criado pelo Estado. É sempre criado pelo Estado. O capitalismo não cria monopólio, ao contrário. O livre mercado destrói monopólios, impede a existência de monopólios ou oligopólios. Agora, uh, o governo não. O governo, com a regulamentação, ele acaba garantindo a existência desses oligopólios e, o, e a população como um todo que paga por isso. Né? Daí, realmente, o problema é, é, do, do Peter Schiff lá com o banco dele acabou sendo vítima daquilo que ele pregava para o Bitcoin né bom mas é, a preocupação com isso daqui é, é mais uma curiosidade coisa tal então, O que me preocupa realmente é que parece que a, a votação do Marco de criptomoedas pode ser votado hoje na Câmara talvez já tenha até sido votado no momento que esse vídeo sair eu vou tentar sair esses vídeos entre os primeiros para não ter esse risco mas a gente não sabe, né? Infelizmente é uma porcaria o projeto de regulamentação de criptomoedas aqui no Brasil, só prejudica todo mundo, só atrapalha tudo e piora o mercado de qualquer forma, mas no final das contas é, é, a força que tem esse pessoal é muito grande, né? E também você tem que ter em mente o seguinte. Bom, eu continuo torcendo para não sair esse relatório. Como eu falei, esse relatório é terrível. Se a gente segurar mais um pouquinho, daqui a pouco o Congresso entra em recesso e daí não vai ser mais votado esse ano, porque depois, no segundo semestre, eleições e coisa e tal. Vamos torcer para isso não passar hoje. Tomara que não passe. É, é, a única alteração que fizeram foi a questão que é, não ter a obrigação de empresas estrangeiras terem registro de CNPJ aqui no Brasil, e mais algumas outras coisas aqui, mas assim, nada que mude, continua sendo uma porcaria o projeto como um todo, escrito por pessoas que não entendem de criptomoedas, ao contrário, é aquele pessoal do mercado Bitcoin que acha que criptomoeda é um ativo que tem que ser regulado pelo governo, Cara, não! O valor da criptomoeda é não ser ligado ao governo. Se você regula pelo governo, acabou, não vale nada, deixa de ter valor totalmente. Enfim, no final das contas, é, tomara que não passe, mas saibam, existe a chance de passar esse projeto. Né? Agora, a verdade é a seguinte, o que, que adianta? Que diferença faz? Por quê? Antes de passar o projeto, o Tribunal de São Paulo já bloqueou, já bloqueou 450 milhões de operações com a capital que é a empresa que era usada pela Binance para você transferir reais entre contas é, aqui no Brasil e a Binance. Né? A Binance, você sabe funciona lá fora, né? não tem nada aqui no Brasil, então ela usava uma empresa brasileira, Capital, que fazia essas transferências e com isso, uh, mas por algum motivo o Banco Central resolveu implicar. E aquele negócio, que diferença faz então ter regulamentação? Se essa regulamentação aqui era justamente para dizer que o Banco Central ia colocar algumas coisas, agora não, o Banco Central já está chegando, já está mandando mesmo, já praticamente proibiu a Binance aqui no Brasil, né? Criou um monte de, de problemas para ela. No final das contas, ela perdeu 31% de mercado no Brasil, pelo motivo simples, você não consegue transferir dinheiro, eu tentei outro dia comprar fazer uma troca pela Binance, não dá, eles botaram um outro mecanismo lá de você fazer pagamento, não sei o que lá, e recebem um SD, alguma coisa. Não funciona. Então, ou seja, meio que não tem como usar a Binance agora, né, nesse momento. É, é o que eu falo. Para que, pra que a regulamentação? Eles já fodem tudo mesmo sem ter lei, sem ter nada. Um absurdo completo, né? A, a saída, vocês sabem, é a, a Exchange descentralizada. Isso que é a saída. Eu já voltei para BISC. Vou ensinar vocês a usar a BISC aqui agora, nesse vídeo. É muito simples para comprar Bitcoin, para vender Bitcoin. É, eu vou explicar a lógica por trás dela e é, o pessoal já está percebendo que é, com esse aumento de regulamentação de Bitcoin no mundo todo, o que já está acontecendo no mundo todo é que exchanges descentralizadas já estão tomando o lugar das exchanges centralizadas. Justamente por quê? Para fugir da regulamentação. Gente, é o que eu falo, o valor das criptomoedas está em não ter contato no governo. Se o governo regula, acabou, que ele vale zero. Então você automaticamente tem que fugir da regulamentação do governo. A saída é você ir para exchanges descentralizados. Né? Existem algumas alternativas, algumas funcionam em sites na internet. Eu não gosto muito disso, por quê? porque inclusive a própria Binance ela tem uma exchange descentralizada dentro dela, é, enfim, tem várias alternativas por aí. Mas eu não gosto dessas alternativas em site, por quê? Porque embora seja descentralizada, ela tem o um site, tem ali a estrutura ali que o governo pode, em tese, meter a, a bota na porta e derrubar o servidor. Né? Por que, que eu gosto da BISC? Porque ela é efetivamente descentralizada e peer-to-peer. -peer, né? Se você quiser instalar a BISC na sua máquina, você vai nessa página aqui, bisc.network.com,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 o PIX tem que ser uh, uh, o tipo de chave, você tem que indicar o, a chave uh, verdadeira que você usa. Então, uh, aqui você diz qual é a chave do PIX. Vamos supor, ancapsule.gmail.com. Um por favor, não, isso aqui não é minha chave de PIX, eu estou botando aqui só de exemplo para vocês. Tá? Então, por favor, não, não mandem PIX para esse endereço, porque não, não tem essa chave. E, uh, e pronto salvei aqui como uh, uma conta nova. Beleza, então agora que eu tenho a conta uh, PIX cadastrada, eu poderia também fazer uma conta, cadastrar uma conta uh, de transferência nacional de bancos, né? National Bank Transfer. Então eu vou dizer aqui que é uh, Américas, Brasil, é, Brasil, e daí eu vou botar o nome da conta, aí tem o